Olá, sou a Monitora Jéssica, moro na cidade de Camusim e estou com vocês no projeto Capoeira Nosso Patrimônio. Eu pratico capoeira desde a minha adolescência, já faz mais de 12 anos. E a capoeira me uma transformação, onde eu pude me libertar de muitos dos meus medos, inclusive da timidez. Na capoeira eu posso cantar, sem me preocupar de estar afinada, posso sorrir sem ser mal interpretada. E também pude mostrar que como qualquer outra pessoa, eu sou capaz de fazer o que eu quiser, o que eu desejar. Minha mente, meu corpo tem a liberdade para criar e evoluir cada dia mais. Venha você também participar desse projeto. Venha fortalecer o movimento da capoeira na região.